daquela série lá, né? Não, olha. Toma, meu. Olha o medo. ei Que isso, velho? Mano, brigadão aí, o Muka Muka. Valeu pelo sub aí também. Seja bem-vindo, fião. Vou ter que fazer tab ninja, né, mano? Olha essa porra. Mano, é isso mesmo o boneco, velho? Tá, bot, confia Não, eu, eu ia falar isso Mas a Evelyn nem participou, pô Morri só pra...